Coronel por quê? O Bolsonaro é capitão, terrorista e bandido. Eu sou coronel de quê? Quantas rádios eu tenho? Quantas TVs eu tenho? Qual é a melhor educação do Brasil? Ou isso é verdade, o que eu estou dizendo é mentira. Já viu o coronel apostar em educação, ô babaca? Gostei, gostei. Percebe? Esses bolsonaristas piraram. Piraram. para discutir comigo é outra coisa. Eu tirar o nome do SPC, a gente faz isso. Todo mês no Ceará. Deixa eu explicar. O motor mais importante para puxar o PIB brasileiro que está 10 anos parado é o consumo das famílias. Aprende aí o mongoloide. Né? O consumo das famílias responde por 60% do puxar o PIB. O consumo das famílias vem de salário, emprego e crédito. Salário e emprego são os piores da história do Brasil com o Bolsonaro. Os piores da história do Brasil, os SUS não são números, 14,8 milhões de brasileiros desempregados,